É tipo um dispositivo para não evitar explosão. Esse vai e vem tá fazendo por motor ou naturalmente? É, é o, é o, gás, é o gás chegando. Por isso que não pode ter muita água também, porque senão ele vai voltar, vai ter muita água e não vai ter para onde ele ir, né? Então aí se tiver muita água, explode a, a tubulação. Então é controlado nesse nível, né? Aqui é o nível que ele pode ficar, você vê essa daqui ó. O gás vai chegando e vai baixando a água, vai movimentando a água. É, você vê que está tá controlando através da, desse nível, né? Por